E aí, beleza? Vou estar tá te passando aí alguns pedacinhos mais importantes aí da música É Tudo Sobre Você, Ministério Morado, ó, anotei ali agora pra não esquecer, <risos> tá? E assim, não, não é difícil, tá? A música tá em dó maior, se torna um pouquinho mais fácil ainda, tá? Só que eu vou te passar alguns arranjos aí que eu achei interessantes na música, beleza? espero que você goste e se você quiser alguma música que não tem no canal... Comenta lá embaixo, se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho, toda aquela coisa, tá? A tablatura vai estar na descrição, como de costume, beleza? Então vamos lá. Bom, então nessa parte aqui é bem simples, tá? É, ênfase mais aí no Power Accord, tá? Então a gente vai pegar aqui um slide. Tá, a gente vai marcar algumas vezes esse Power Accord, só que esse Power chord aqui ele é um acorde invertido, tá? Se você não conhece muito bem sobre Power Accords... Dá uma olhadinha na descrição aí que eu tenho um material bem bacana aí, beleza? Então, finalizou aqui, né? Deixa eu fazer isso aqui. Tá? Aqui não tem muita técnica, basta abafar, né? Com as duas mãos aqui. Ok? Então vamos pra outra parte. Bom, então essa parte aqui agora também é bem simples, tá? O que a gente vai fazer aqui é na parte mais aguda, né? Duas vezes a mesma coisa. Essa partezinha mais rápida, mas também não é lá grande coisa, não. Beleza? Bem simples. Aqui, é bom utilizar o vibrato, tá? Uma ambiência um pouquinho mais carregada. que tá sem ambiência, porque pra explicar ficou um pouco melhor. Beleza? Então vamos pra outra parte aí. Bom, então a outra parte a gente vai pegar aqui, ó. A gente vai começar... Vai ser um esquema de oitavas, né? Beleza? Então a gente vai começar aqui, ó. Finalzinho muda, né? E volta a repetir esse mesmo trecho, tá? Beleza? É bem simples isso aqui, tá? Só é um pouquinho rápido, né? Então tem que praticar bastante aí, beleza? Mas aqui é não tem nenhuma técnica muito difícil aqui também não. Bom, essa outra parte agora ela é um pouquinho mais complicada, tá? Porque ela é um pouco mais rápida também, só que o início é lento, né? Tem só um detalhezinho aqui no final. Esse detalhezinho aqui exige um pouquinho mais. A gente faz com paleta da alternada, ok? Mas basta treinar ele aí que fica bem legal. Beleza? Então a gente vai começar aqui, né? Finalizou aqui. Tá? Beleza? Então ele vai repetir isso aqui duas vezes, né? E no finalzinho a gente tem uma, um Power chordzinho aqui também. Ok? Volta a frisar. Se você não conhece muito bem Power Accord, dá uma olhada no material aí embaixo. Beleza? Então basicamente são essas partes aqui, tá? É bem simples. Essa parte aqui é, é um pouquinho rápida, mas é simples de executar também. Basta praticar ela, né? Pratica se tiver com muita dificuldade. Pratica bem lento. Pratica <música> bem lento. Então, basicamente é isso. Bom, e se você está querendo aprender a improvisar, dá uma olhadinha no link aí embaixo, que está na descrição, tá? eu tenho um material bem bacana. E de guitarra base também, Power Accords, beleza? Se você quiser aprender um pouquinho mais, dá uma conferida lá, que está bem bacana. E se você não se inscreveu no canal, se inscreva no canal, comenta, pede a música aí que vocês quiserem, beleza? A tablatura, como de costume, está aí embaixo, beleza? Então é isso, eu espero que tenha te ajudado, um grande abraço e até a próxima.